Alô, vocês que nos acompanham no RMix no Ar. Hoje, atualizando as informações no município Rio Negrense quanto à saúde, principalmente combate à Covid-19, com a enfermeira Ana Paula Kiu Alves, Tudo bem, enfermeira? Olá, Márcio. Olá, os internautas do Rio Mafra Mix. Márcio, hoje eu vim trazer algumas informações bem importantes e pertinentes para nossa população com relação aos atendimentos da base Covid e da vacinação como está ocorrendo no nosso município. Então, começando pela base. As coletas eletivas, né? O que são eletivos? É aquilo que não é emergência, né? É aquilo que pode ser programado. Então, as pessoas que estão com mais de 72 horas de sintomas podem vir à base da Covid de segunda a sexta. Das 8 da manhã até as 10h30 são entregues as senhas e é atendido durante toda a manhã. Os atendimentos vão bem próximos até às 13 horas, Ainda para quem veio de manhã, pegou a senha para realizar a sua coleta. Pessoas do interior e pacientes encaminhados pelo pronto atendimento são atendidos até as 19 horas, que é o nosso horário de atendimento da base normalmente. É, é importante também que a população respeite as 72 horas para que não tenha um resultado falso negativo, então por isso que os três dias de sintomas ou contato com positivo são tão importantes para aí sim realizar o, o teste da Covid. Porém, também é importante lembrar que o paciente que está, sentindo, está se sentindo mal, está com desconforto, pode vir entre as 8 da manhã às 19 horas. Nós vamos atender, vamos iniciar o protocolo, se assim for necessário, para daí realizar o teste com três dias. Ninguém fica sem atendimento. Um outro ponto importante é da vacinação. Então, vamos dividir em dois grupos. De 12 anos até os nossos é, idosos... A vacinação vem acontecendo, então, desde o início do ano passado. Muitas pessoas não vieram tomar a sua segunda dose, nem o seu reforço, o que gera um aumento muito grande de filas quando a gente abre para a população que está no período. As pessoas têm que respeitar o seu prazo, do seu calendário vacinal, exceto pessoas que tiveram Covid, que devem aguardar 30 dias para poder fazer a sua dose da vacina. O restante deve respeitar o seu calendário vacinal para que a gente não tenha acúmulo de pessoas em todas as vacinações. Essas vacinas é importante a população também saber porque que às vezes a gente faz grandes vacinações no ginásio 15 de novembro. A vacina da Pfizer tem uma particularidade. Ela é descongelada e após o seu descongelamento deve ser utilizada em 30 dias. E após ela ser diluída, que é uma da, a única vacina que é diluída é a da Pfizer, ela tem prazo de horas para ser utilizado naquele dia após a sua diluição. Então, em alguns momentos, por prazo de validade, a gente faz uma grande vacinação para que não haja perda de doses. Né? A gente respeita a entrega das vacinas de acordo com o calendário de distribuição do estado do Paraná. Nós fazemos tudo para tentar melhor atender a população e gerar menos transtornos. A gente entende que algum, alguns imprevistos do tempo, como chuva, tempo frio ou às vezes muito sol dificultam, mas quando chamamos para o ginásio é porque a gente precisa chamar e acelerar o processo de vacinação. Durante a semana passada aconteceu todos os dias das 16h30 às 19h a vacinação aqui na base Covid, somente vacina. Esta semana segue esse calendário da mesma Forma das 16h30 às 19h é só entrar na página do Facebook da Secretaria de Saúde. Lá está o cronograma de quem deve vir tomar a vacina. E a gente pede mais uma vez encarecidamente que quem está com a sua dose atrasada venha fazer a sua dose. Mais uma coisa importante sobre essa vacina é que os adolescentes de 12 a 17 anos não tem previsão de reforço para eles, independente da data que tomaram a sua segunda dose, o reforço está previsto acima de 18 anos somente. Agora, com relação à vacinação das nossas crianças, nós já vacinamos de 11, já vacinamos algumas crianças de 10 anos, já vacinamos as de 5 anos e com comorbidades. Por que essa diferença? Começamos com 11 e daí fomos para 5. Porque a vacina da Pfizer foi especificamente elaborada para as crianças de 5 anos e com comorbidades de qualquer idade até 11 anos. E de 6 a 11 anos sem comorbidade é a Coronavac. Então, a gente está fazendo de acordo com o que vem do Estado e respeitando a nota técnica 02 de 2022 do Ministério da Saúde, da Divisão de Vigilância em Saúde, que nos comunica que Pfizer é para as crianças de 5 anos e com comorbidades e de 6 a 11 anos as crianças vão tomar Coronavac. Se as pais tiverem dúvidas, vão até a sua unidade de saúde, conversem com seu agente comunitário, Agora, na quinta-feira, vai ter uma grande vacinação para as crianças de 11, 10, 9 e 8 anos. Não deixe de levar o seu filho, pai ou responsável, se não for o pai ou a mãe que leve, tem que assinar o termo autorizando que o, que a, que o avô ou que o tio leve. Mas leve o seu filho, algumas unidades vão estar abertas até as 19, para que seu filho possa receber a sua dose de vacina, que é tão importante, ainda mais nesse momento. Temos visto aqui na base, Márcia, que as crianças... Os pequenos estão fazendo muitos picos de febre quando adquirem a Covid. 39, 39,5. Então, e é importante a gente proteger também os nossos pequenos. A vacina é segura. Ela só chega na ponta das unidades para ser aplicada depois de passar por longos processos de avaliação na defeito aleatório. Entendendo, Márcio, que se a gente não fizer duas coisas principais, a gente não vai conseguir ver o fim disso. A primeira é é ampliar o máximo possível as vacinas e que a população cons é, tome consciência e venha fazer a sua dose, principalmente as que estão atrasadas. E a segunda, continuar utilizando a máscara e continuar cuidando com álcool e gel e as aglomerações. Por quê, Márcio? Porque a gente tem visto, as pessoas falam assim, muito atendimento na base, a gente está ali há muito tempo, pode estar em contato com as pessoas, pegar Covid. Muito tempo na fila da vacinação é perigoso para pegar Covid. Não, não é. Perigoso são nas festas de família, nos aniversários, nas baladas, por quê? É lá que se tira a máscara, é lá que se descuida um pouquinho dos cuidados e é isso que faz que aumente o número. Nós vamos continuar fazendo a nossa parte aqui, mas a gente precisa que a população nos ajude fazendo a parte dela, tomando vacina e evitando na aglomeração. Enfermeira aproveitando também outras vacinas como, por exemplo, a gripe influenza. Em todas as nossas unidades de saúde, a gente foi até final de janeiro ainda com a campanha do ano de 2021 pela pouca adesão em todo o Brasil, isso não é uma particularidade de Rio Negro. A população tem que tomar a sua dose da influenza também, independente da covid ou não. A covid protege covid, a da influenza protege os tipos de outros tipos de influenza. E fora o outro, os outros calendários vacinais, a gente tem visto que a vacina, no geral, das crianças tem diminuído muito a adesão. Muitas vacinas do calendário básico, que já estão no calendário há muitos anos, estão com baixa cobertura. Tem que trazer pai, mãe, trazer seu filho para vacina na unidade de saúde, agendar todo o esquema vacinal. Agora as procuras aumentaram, porque para fazer a matrícula escolar está sendo exigido, no Brasil todo, a carteirinha de vacinação completa em dia. Isso nos ajuda a manter a cobertura vacinal. Porém, é importante a consciência de cada pai e cada mãe que a vacina salva a vida, que a vacina é importante e está presente há anos né, na vida da população. Muito obrigado. As atualizações da Saúde do município de negrense com a enfermeira Ana Paula Quil Alves, aos seguidores do RMIX no ar.